E desfrute do amor de Deus. Queridos, todos nós estamos passando por um processo de aprendizagem. Este processo de aprendizagem, os israelitas aprenderam no deserto. E quando você lê os livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, você vai compreender como Deus usou o deserto para ensinar o seu povo. E agora nós estamos sendo ensinados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que tudo o que foi escrito na Palavra de Deus, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém, queridos? Nós estamos vivendo dias em que nós, muitas vezes, estamos ficando sem esperança. Eu tenho feito, na sexta-feira, uma live com alguns, algumas pessoas, na verdade, o convite é para todos mas eu percebo como algumas pessoas estão desesperançadas, como algumas pessoas estão com tão pouca esperança, tão pouco ânimo, que até mesmo na live acabam não participando, porque eu sei que também os dias são difíceis, chega sexta-feira, a gente está só que o pó, não é verdade? A gente não vê a hora de poder dormir um pouquinho mais no dia seguinte, e a gente acaba ficando cansado, porque cada dia são notícias, que, que são notícias difíceis, notícias complicadas para nós, mas nós precisamos, e o Senhor trouxe você aqui nesta noite, para lembrar a você que nós somos um povo de Deus, amém queridos? Nós somos um povo que tem um Deus, e este Deus é um Deus que tem aliança conosco, nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo em quem Deus tem prazer em caminhar, nós somos um povo em quem Deus tem prazer em abençoar, nós somos um povo em quem Deus tem aliança, mas aliança também prevê compromissos mútuos da parte de Deus e da nossa parte, da parte de Deus está tudo certo, está tudo resolvido, Deus sempre cumprirá a sua parte da aliança, mas e nós, nós muitas vezes deixamos de lado alguns princípios da palavra de Deus, e quando deixamos princípios de lado, esses princípios nos impedem de alcançarmos os tesouros que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo. Sejam tesouros da sabedoria, sejam tesouros do conhecimento, da salvação em Cristo Jesus, de uma vida abençoada nesta terra. Então queridos, eu quero que você pense comigo e essa foi a pergunta que eu fiz para o Senhor na, na sexta-feira, no meu tempo de oração aqui na igreja, Senhor, o que é que está faltando na nossa igreja? O que é que está faltando na minha vida? O que é que está faltando na minha oração? Você sabe, queridos, a nossa oração, muitas vezes, ela pode ser uma oração de conformismo, ela pode ser uma oração dizendo, ah, Senhor, não tem jeito, então me dá capacidade para suportar o problema. É claro, nós precisamos ter capacidade para suportar os problemas, as lutas, as adversidades... Mas será que a nossa oração não pode ser redirecionada para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar, ao invés de nós apenas nos conformarmos aquilo que está acontecendo? Eu creio, meus irmãos, que nós todos, como servos do Senhor, somos chamados a ser profetas, nós somos chamados a olhar para a realidade, olhar para as coisas que não estão e declarar pelo poder de Deus que serão. A experiência mais clara disso é quando Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, e ali então ele leva Ezequiel e diz, Ezequiel, você acredita que esses ossos podem voltar à vida? Que é uma pergunta mais difícil do que essa? E Ezequiel olha para Deus e diz, Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz, bom, então se eu sei, então começa a fazer a sua parte, abre a sua boca e começa a profetizar. O que Ezequiel me ensina é que diante das notícias difíceis, é que diante das realidades que são impossíveis aos nossos olhos, o que é a sua realidade diante de um vale de ossos secos, meu irmão? O que é o problema que você está vivendo diante de uma situação como a do vale de ossos secos? o vale de ossos secos é muito mais difícil é muito mais impossível do que o que você está vivendo mas diante de qualquer circunstância o Senhor está dizendo para você eu quero que você mude a sua forma de orar, eu quero que você mude a sua forma de clamar, eu quero que você comece a entrar diante da minha presença com ousadia com graça, com unção porque eu sou o Deus que responde a todo aquele que clama eu sou o Deus que faz sinais e maravilhas eu sou o Deus que transforma realidade que seus olhos veem, então seja um profeta de Deus para este tempo, em nome de Jesus, aleluias, então queridos, o que é que falta para nós, e aí eu fui buscar o Senhor, e o Senhor na hora da oração me revelou, algumas, os quatro princípios que eu quero trabalhar contigo nesta noite, e Ele hoje me desafia, e desafia você, a, de uma forma muito amorosa, a reverenciá-lo de uma forma diferente do que você fez até hoje, o Senhor quer ouvir de mim e de você, no meio das nossas lutas, uma adoração, um louvor, que vão transformar a nossa relação com Ele, Deus anseia queridos, por ser conhecido, e só há uma maneira de entrarmos em intimidade profunda, e experimentá-los na plenitude, quantos de nós queremos mais de Deus? Amém, queridos? Muito mais de Deus. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 10, perdão, versículos 12 a 16. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 16. Aleluias. Eu vou ler na versão NVI, e talvez a sua versão vai ter alguns termos aí que são muito diferentes mas significam a mesma coisa, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 a 16, vejamos o que Deus diz a palavra do Senhor nesta noite, e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Serão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, ao seu Deus,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 Escolheu entre todas as nações como hoje se vê, sejam fiéis a sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. A outra palavra que está ali, portanto submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. A minha versão, a versão RC que eu tenho aqui, ela diz nesse versículo 16, para a gente entender o contexto... Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Amém, queridos? Vamos trabalhar esse tema, e que o Senhor nos dê graça, para que a gente consiga falar de uma forma tão simples, essa, essa, esse conceito tão difícil, que a gente encontra na Bíblia. E eu quando fui pesquisar o que o Senhor queria me falar sobre isso, eu encontrei várias respostas completamente diferentes a respeito do mesmo assunto. Isso significa que nem entre os teólogos, muitas vezes, eles entendem o que o Senhor está falando. Mas a revelação da palavra é clara e você também entenderá em nome de Jesus. Nesta passagem, queridos, nós somos convidados a uma total volta para o Senhor nosso Deus. E o que é que Ele espera dos seus filhos? O que Ele precisa de nós para que possamos ir bem em todas as coisas? Apenas atitudes simples, atitudes que nós podemos começar a praticar desde já Para que a gente possa viver uma relação plena com Deus E aqui eu separei quatro atitudes que a gente pode colocar em prática a partir de hoje E ver a manifestação do poder e da glória de Deus de uma forma especial em nossa vida em nome de Jesus A primeira atitude é tema ao Senhor, amando-o de todo o seu coração e a sua alma Tema ao Senhor, amando-o de todo o seu coração e a sua alma. Coração fala de mente, alma fala de espírito. Ou seja, com o nosso espírito humano e ao mesmo tempo com toda a nossa mente e doce entendimento. A palavra do Senhor aqui, Deus diz no versículo 12, e agora Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Por que o temor é importante? E temor é diferente de medo. Você já viu o ditado popular diz que tem gente que tem medo, mas não tem juízo, né? que é uma pessoa que tem medo, mas não tem juízo, ela sabe diferenciar o certo e o errado, mas ela dá um jeito de fazer o errado, porque ela acha que no final das contas, não virá o juízo sobre a vida dela, mas o temor do Senhor não é isso, o temor do Senhor não é medo, o temor do Senhor é reverência, o temor do Senhor é considerá-lo como o Senhor, o temor do Senhor é dar a ele a devida honra, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, a respeito de tudo aquilo que nós viermos a fazer. E a palavra do Senhor nos diz em provérbios no capítulo 9, no versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é a sabedoria queridos? A sabedoria é como você aplica o conhecimento, conhecimento é muito bom, mas se você tiver sabedoria, você vai aplicar bem o conhecimento e com certeza você vai ser um homem e uma mulher bem sucedida em nome de Jesus. Então o Senhor convida a mim e a você nesta noite, a acessarmos livremente seus tesouros. tesouros da salvação, tesouro de sabedoria, tesouro de conhecimento. Amém queridos? O apóstolo Paulo diz em Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da riqueza e do conhecimento, ou seja, tudo que nós precisamos está no céu, está com o Senhor da glória, nós só precisamos acessar, nós só precisamos buscar, porque o tesouro está disponível para nós, amém queridos? A gente só vai ficar preocupado e tentando resolver um problema com as nossas próprias forças, se a gente quiser, porque se a gente pedir a direção do Senhor, o Senhor sempre dará, a direção e a sabedoria para lidarmos com, com cada circunstância que vamos lidar no dia a dia, então o que está faltando na nossa igreja? O que está faltando na sua oração ou na sua vida pessoal? E a outra pergunta que eu quero fazer para você é, o que criará uma intimidade mais profunda no seu relacionamento com Deus? Pense isso nessa semana, o que você pode fazer para aprofundar essa relação com Deus com de uma forma mais íntima, de uma forma mais pessoal, de uma forma em que você sinta a presença de Deus, de uma forma muito particular, a gente quando vai, em alguns lugares, vê assim, muitas imagens de Deus, de deuses, né? E a gente às vezes acaba achando que Deus é aquelas imagens, aquelas figurações, mas não, Deus não é uma imagem, não é uma figuração, Deus é um ser relacional, e Ele tem prazer em falar conosco, tem prazer em ouvir a nossa voz, tem prazer em ouvir aquilo que nós pedimos a Ele, e Ele está sempre pronto para nos abençoar. Portanto, aumente nesses próximos dias, a sua intimidade com Deus, abra o seu coração a ponto de falar coisas para Deus, que talvez você não, não fale, talvez você tenha vontade de falar, mas não fala para o Senhor, o Senhor está convidando você a ter mais intimidade com Ele, a contar tudo para Ele, a depender exclusivamente dEle, a falar para Ele das suas dores, das suas frustrações, Ele está te convidando a um tempo maior de intimidade. Pense também, o que pode te dar mais propósito e foco na sua vida? Queridos, quando a gente está desfocado, a gente acaba olhando para um monte de problemas e não vê saída. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente vai perceber que as lutas, as adversidades e problemas, são apenas a manifestação do, da oportunidade do poder dele agir e transformar esta realidade. É assim, meus irmãos, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Então, temer não tem a ver com medo, mas sim com respeito, com honra, porque Ele é o grande Deus e Senhor, e nós devemos amá-Lo como um bom Deus e um ótimo Pai. Amém? Bom Deus e ótimo Pai. Lembra dessa ideia do Pai, do Paizinho querido? Né? Procure-se, não sei quantos de vocês têm o hábito de chamar Deus de Pai. Quem tem o hábito de chamar Deus de Pai? Olha, menos da metade, então experimente a partir de hoje, quando você for orar, experimente chamar Deus de pai, paizinho querido, tá? fala como Jesus falava, Abba, Pai. a palavra abapai significa papaizinho, né? paizinho querido, chama Deus de pai, mostra a ele o quanto você é feliz por tê-lo como pai, o quanto você se sente seguro por tê-lo como pai, o quanto as suas preocupações são tão pequenas, diante deste mundo tão grandioso, que ele fez para mim e para você podermos viver. Portanto, a palavra do Senhor continua dizendo que tudo aquilo que fizermos para ele, devemos fazer com alegria e com boa vontade. Amém? Alegria e boa vontade. É melhor cinco minutos de oração com boa vontade, do que meia hora de oração por obrigação é preferível você estar cinco, seis minutos, três vezes por dia, na presença de Deus, buscando a sua graça, o seu favor, falando com Deus, cozinhando, falando com Deus, lavando louça, falando com Deus, dirigindo o carro, falando com Deus, caminhando na rua, aonde quer que você vá, fale com o Senhor em todo o tempo, e você vai ver como esta relação, vai se aprofundar de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Segundo princípio, é que a obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. No versículo 13, o Senhor diz assim, E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Qual é o grande problema nosso com os seus decretos e seus mandamentos? É que nós interpretamos os decretos e mandamentos do Senhor ao pé da letra. Nós não entendemos que por trás de cada mandamento do Senhor, por trás de cada ordenança de Deus para nós, existe um princípio, e Deus não está se relacionando conosco na base da letra, Deus não é legalista, Deus trabalha por princípio, e você precisa entender o princípio do tempo passado, aplicar no tempo presente, para viver e desfrutar os princípios da palavra de Deus, pelas quais o mundo espiritual funciona então nós devemos, irmãos, permitir que a nossa vida seja dirigida por princípios e ordenanças da palavra, não é o que o outro acha, não é o que o outro pensa, não é o que a minha parente, ou alguém, o meu chefe, não é o que Deus pensa, nós muitas vezes vamos tomar uma decisão, a gente pergunta para 10 pessoas, mas não pergunta para Deus, a gente compartilha a nossa dificuldade com tanta gente, mas não compartilha com Deus, então aprenda a levar tudo diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, agora eu quero deixar uma dica para você, Deus avalia a nossa vida pela obediência e não pelo desempenho, Deus não está preocupado com o resultado, com o desempenho, às vezes nós achamos que o desempenho é fraco, é frustrante, mas Deus não está olhando com essa mesma ótica, Ele está olhando apenas para algo importante, eu estou olhando apenas para a obediência, como Ele diz lá para Josué, não te mandei eu, então o que Deus faz? Esforça-te, ser corajoso, toma posse daquilo que eu te dei, eu não te mandei, eu não falei para você, meu irmão entenda que toda vez que Deus manda você fazer algo, Ele já te capacitou para aquilo, Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa, para o qual Ele não esteja empenhado com você para fazer, então simplesmente faça, comece obedecendo a partir do que você conhece, deixe Deus trabalhar no seu coração, enquanto você obedece, e você vai perceber, que ao final de um tempo, a sua obediência resultará em crescimento espiritual, a sua obediência resultará em bênçãos para a sua vida, a sua obediência transformará a sua casa, transformará a sua vida, para o louvor da glória do Senhor, aleluias, obedeça, ele nos ama, e quando obedecemos a sua palavra, nós permanecemos no seu amor, ou seja, a corrente de amor de Deus para nós, ela flui com a maior velocidade, com a maior intensidade no momento em que nós obedecemos, mas quando nós desobedecemos, Deus continua nos amando, só que aí ele tem que nos disciplinar, ele tem que parar o processo que estava avançando, e tem que fazer a gente parar, e tem que disciplinar a gente por um tempo, por dois tempos, por três tempos, nós não sabemos quanto, até que a gente aprenda, Deus não deixa de amar, mas o que, que você quer, você quer o amor de Deus na disciplina, ou você quer o amor de Deus quando as coisas fluam? Quem é que gosta de ser disciplinado? Alguém gosta? Ninguém gosta de ser disciplinado, então aprenda a obedecer, porque quanto mais você obedecer à vontade de Deus, mais você vai fluir dessa graça, deste amor maravilhoso de Deus, mais você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, de forma sobrenatural, amém queridos? Glória a Deus, então entenda isso, aprenda a pedir orientações diárias ao Senhor, para resolver seus problemas, Ele está sempre ao seu lado, disposto a lhe ajudar em tudo, então desenvolva o hábito de perguntar ao Senhor, acerca de qualquer decisão da sua vida, como eu disse na semana passada, eu conheci um pastor um tempo atrás, que ele perguntava para Deus até o que ele devia comprar, se devia comprar uma camisa, se tinha que ser azul, se tinha que ser vermelha, ele perguntava tudo para Deus, talvez pareça o tanto quanto esquisito isso, porque afinal de contas você tem livre arbítrio, você tem vontade, mas se você tiver em dúvida, pergunte para o Senhor, se você estiver passando por um processo em que você precisa, por exemplo, investir algum recurso, e você não sabe qual é o melhor investimento, por que, que você não vai confiar em Deus? Você confia no gerente do banco, você confia no, no homem da praça, confia até no, no cara do posto de gasolina, por que, que não vai confiar em Deus? Confie em Deus, espere a direção de Deus, espere Deus trabalhar, Deus dirigir a sua vida. Amém, queridos? Aleluias! Davi é um grande exemplo para nós isso impacta a minha vida Davi chega um dia na cidade onde a sua família, a sua casa todos os seus soldados moram toda a família está lá, e quando ele chega de longe a cidade está toda queimada destruída, qual é a pergunta que Davi faz? Senhor, devo eu perseguir esses inimigos? é a hora de eu ir para a guerra? Senhor, se eu for para a guerra, o senhor está comigo? e aí o que que Davi faz? Davi pergunta, e quando Davi pergunta, Deus faz o que irmãos? Deus responde se você pergunta, o que Deus vai fazer? Vai responder. O problema nosso é que nós achamos que Deus tem que responder assim, aquela voz do Cid Moreira, né? Alô, de noite, de madrugada, três horas da manhã, acorda que eu vou agora falar contigo. Não, Deus nem sempre responde assim. Deus nem sempre vai responder dessa forma, mas Deus responde, usa recursos, usa meios, mas Ele responde, e é interessante irmãos, que quando você vai ler a história de Davi, você vai ver que em todo o tempo, Davi está perguntando para o Senhor, Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer diante dessa situação, diante dessa, diante daquela? Tem umas duas ou três vezes que Davi não perguntou para Deus o que era para fazer, umas duas ou três essas duas ou três só trouxeram choro, humilhação, vergonha e derrota. Esse é um exemplo. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era melhor do que os outros, mas é porque ele compartilhava com Deus cada decisão. Ele estava sempre no interesse da vontade de Deus e sempre debaixo da vontade soberana do Senhor. Então por isso Davi é um grande exemplo para todos nós. Amém queridos? A gente sabe dessa história de Davi, né? Três, quatro vezes que Davi não, não pediu orientação para o Senhor, ele tomou a decisão que ele achava que tinha que tomar, e as coisas foram terrivelmente, terrivelmente amargas e difíceis para serem acertadas. E aí, Davi nos ensina outra coisa, quem falha em obedecer, vai ter que pagar o preço do sacrifício. Na história de Davi foi isso, quem falha em obedecer, tem que pagar o preço do sacrifício, né? Então nós não queremos, nós não precisamos viver uma vida em que Deus está o tempo todo nos puxando pela orelha, Deus não é bedel, nós não precisamos viver o tempo todo onde Deus fica com a vara açoitando a gente para colocar a gente no caminho, não, basta a gente compartilhar com Ele as nossas necessidades, as nossas decisões, ouvir a vontade dEle e caminhar na vontade dEle, está tudo certo, tudo resolvido, mil maravilhas em nome de Jesus, amém queridos? pastor, mas alguém obedeceu a Deus e entrou numa fria, pode até ter entrado numa fria, se foi direção de Deus, Deus vai entrar com a providência e vai salvar e vai restaurar, agora sem a direção de Deus, meu irmão, a fria é mais que fria, é gelada, e a conta vai ser alta no final, terceiro ponto, terceiro princípio, nós somos amados e escolhidos para amar e servir, olha o que Deus requer de nós, nós fomos amados, escolhidos para amar e servir, o versículo 14 diz assim, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Por que, que Deus está dizendo isso? Deus está dizendo para mim e para você que tudo que nós olhamos e vemos foi feito porque Deus nos ama. Deus poderia ter feito puxadinho no mundo para economizar energia. Deus poderia ter feito passarinho de uma cor só, para gastar menos tinta, mas não, Deus fez tudo variado, Deus fez tudo com uma grande multiplicidade, Deus fez tudo belo, Deus fez tudo esmerado, Deus fez tudo do melhor, todo mundo funciona do melhor, para quê? Só, exclusivamente, para você. Deus criou o universo inteiro, só para você. Deus criou o universo e colocou o um um país, país, um, um globo terrestre aqui, um planeta, pequenininho nesse grande universo, de 100 bilhões de planetas, o senhor colocou a terra, pequenininha, diante deste grande universo, só para que eu e você pudéssemos andar em cima dessa bola que rola, só por isso, e o cuidado dele para conosco nesse processo é tremendo, porque Ele conhece cada realidade, Ele sabe qual vai ser o dia, Ele sabe qual vai ser o momento, Ele conhece a sua vida, Ele sabe todos os dias que você viverá, quando nenhum deles ainda existiam, Ele conhece a palavra que vai vir à sua boca, mesmo que ela ainda não tenha sido pensada ou falada, o Senhor conhece tudo, e Ele é o Deus grande e poderoso, que se manifesta neste universo, para abençoar os seus, seus filhos, amém queridos? que glória, maravilhoso isso, e é interessante, porque em Efésios no capítulo 1, versículos 4 e 5, a, o apóstolo Paulo diz, mas ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, você pensar que Deus estava fazendo a gente, pensando, bom, eu vou fazer um lugar legal para esse povo morar, hein, eu vou fazer uma terra bonita, eu vou fazer um jardim, eu vou fazer um paraíso, eu vou fazer os passarinhos que vão cantar de manhã, eu vou fazer os bichos que vão voar à noite, eu vou fazer os bichos para eles comerem aqueles bichos gostosos assim, aquele porquinho, a pururuca, aquele leitão a pururuca que o Elton gosta, eu vou fazer aquele leitãozinho para ele, né? Eu vou fazer isso, eu vou... Deus foi pensando tudo, Deus fazendo a gente e imaginando como é que ia ser o mundo que ele ia criar só para que a gente desfrutasse está mais ou menos igual o pio e a e a esposa ali né grávida de cinco meses quatro meses né cinco meses já já sonhando né vai comprando a roupinha e fica falando essa roupinha vai ser para o dia que for apresentado na igreja essa roupinha vai ser para o dia que for passear no parque essa roupinha... não nem sabe se vai passear no parque ainda mas já tá falando que vai passear no parque né e assim é assim é por quê porque Deus, Ele colocou dentro de nós a mesma essência dEle, que é a capacidade de sonhar, e de ver as coisas se realizarem, porque Ele é um Deus que faz tudo em nossa vida, em nome de Jesus, amém queridos? Por isso essa escolha deve nos levar a nos importar com o próximo, a sermos agentes de justiça, de salvação e de redenção, e aí se você for ler um pouquinho mais para frente, no versículo 17, Deus diz assim, eu não faço acepção de pessoas, quem sabe você nesses dias está dizendo assim, não, mas eu, eu mereço estar passando por isso, porque eu fui burro demais, eu mereço estar passando por isso, porque eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, eu deixei de fazer, mas o que Deus está dizendo para você é, eu não estou fazendo acepção, eu não estou tratando por, com você, pelo que você fez ou deixou de fazer, eu estou abençoando a sua vida hoje, para que você viva, desfruta do que eu tenho para você, amém queridos? Por isso, Deus nos ensina que nós também precisamos ser compassivos e misericordiosos para com o próximo. Não prejulgue o bendigo que você encontrar na rua. Não, eu não faça isso. Por mais que realmente seja uma realidade, por mais que ele mereça, não prejulgue. Por mais que ele tenha contribuído para com aquilo, aquela realidade, não prejulgue. Simplesmente deixe na mão de Deus e deixe Deus cuidar porque ou Deus está tratando algo na vida dele, ou então ele tomou decisões erradas, não importa, mas não prejulgue, porque Deus tem algo para a sua vida, então não fique jogando coisas para os outros, não fique é, é, sendo, fazendo acepção de pessoas não, em nome de Jesus, amém queridos? Quarto e último principal ponto, santidade é uma condição essencial, para o Senhor operar através de nós, e aqui, vai ter um ponto que pega legal, que é o seguinte, o que é que Deus está falando? Vocês vão encontrar muito na Bíblia, uma palavra chamada circuncisão, vocês vão encontrar, por exemplo, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele chama o gigante de Golias do quê? Incircunciso, mas que diagem de incircunciso é esse, né? E a gente fica, e aí o judeu tinha um problema com isso, o judeu achava que o problema da circuncisão, era uma coisa apenas física, não, isso é uma coisa física, é uma coisa banal, Deus pediu, mas isso não é tão importante assim. E aí quando Deus começa a trabalhar com o seu povo, Deus ensina alguma coisa, olha, eu sou um Deus de princípio. E eu tenho princípios estabelecidos que eu não vou abrir mão deles. E não é pelo fato de você fazer isso ou fazer deixar de fazer aquilo que eu vou lidar com você. É pelo princípio. Então qual é o princípio que estava por trás da circuncisão? Né? Todo mundo sabe o que, que é circuncisão ou não? Circuncisão era um sinal da aliança, onde Deus é, pedia para que todo é, macho, né, todo homem, tivesse que circuncidar o seu pênis, tirava aquela parte de couro, do excesso, pra, era um sinal de aliança, Era apenas aquilo depois ficava como uma aliança você vai pensar assim, mas o que que isso interfere na minha espiritualidade pastor, é só um negocinho, um corte lá, será que isso me torna melhor diante de alguém? Não, não é isso que Deus estava pedindo, e o é, grande problema é que o judeu só entendia essa parte, ele só entendia que era físico, ele não entendia que por trás daquilo que estava sendo físico, havia um princípio espiritual, e aí é interessante, porque eu fiquei pensando, puxa vida, mas o Novo Testamento fala disso, o apóstolo Paulo está falando de circuncisão de coração, o apóstolo Pedro está falando disso, Jesus está falando disso, por que que no Velho Testamento não tem? Eu comecei a ler e procurar, e aí encontrei lá, esse livro de Deuteronômio, No texto de Deuteronômio está falando aqui, dessa questão da aliança, também fala disso lá em Jeremias 4,4, também fala disso em outros textos da palavra de Deus, do velho testamento, e aí revela qual é o princípio que está por trás daquilo que Deus pediu, Deus não pediu isso para pessoas simplesmente ter dor, Deus não pediu por ser um fato legalista, não, Deus pediu porque tem um sentido espiritual, e nós temos que trazer esse sentido espiritual para a nossa vida hoje, Portanto, eu quero que você compreenda, querido, que nosso Deus, Ele é santo, e os seus valores e princípios são inegociáveis. Deus não negocia seus valores e princípios. Por isso, Ele nos convida a uma atitude que nós precisamos tomar, circuncidar o nosso coração. O que é circuncidar o nosso coração? É remover do nosso coração toda aquela capa que impede que Deus flua é remover a religiosidade, é remover os nossos preconceitos espirituais, é remover tudo aquilo que impede que o Espírito Santo de Deus flua, por quê? Porque enquanto o nosso coração estiver encapado, envelopado, ele não está sensível para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem, para fazer em nossa vida, você quer saber por, pelo que eu estava orando na sexta-feira aqui neste lugar? eu estava orando por avivamento, eu passei 40 minutos orando por avivamento nesta igreja, Senhor, o que é que está faltando para o avivamento, vir deste lugar? E o Senhor diz ao meu coração, falta quebrar a dureza do coração, falta remover essa circuncisão, essa coisa do coração, o povo está com o coração incircunciso, o coração está fechado, o coração está duro, e precisa remover isso, porque senão eu não faço aquilo que eu tenho que fazer neste lugar, e isso não é só para você, isso é para mim, é para minha realidade, e a partir daí eu comecei a orar pela equipe pastoral, eu comecei a orar pela liderança da igreja, porque se não começa em nós, não vai acontecer no povo, então queridos, Deus ensina-nos através de princípios, então desde Abraão, nós somos ensinados que Deus é um Deus de aliança, e essa aliança, que nesse primeiro momento era visível, era apenas o um corte, agora no Novo Testamento, ela é muito mais profunda, porque ela é a circuncisão do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade para com o Senhor, essa, esse sinal da aliança, ele garante o sucesso em tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer, quando você percebe que Deus manda você fazer algo, você tem que entender que apesar de Deus estar comprometido naquilo que Ele te mandou fazer, Ele não vai aceitar que você faça de qualquer jeito ou do seu jeito, você precisa fazer aquilo que Deus manda você fazer, do jeito dEle, do, com o sistema dEle, não com o nosso sistema aí a gente não tem, tem dificuldade para compreender isso, porque Porque nós confundimos fazer para Deus como estar com Deus, nós achamos que o que fazemos para Deus é tão importante quanto estar com Ele, e aí justificamos porque não estamos com Ele, porque não passamos tempo com Ele, porque estamos fazendo coisas para Ele, e aí a nossa oração se torna legalista, ah Senhor, eu dei o meu dízimo, ah Senhor, eu dei as minhas ofertas, ah Senhor, eu abri a porta da igreja, ah Senhor, eu dei água para quem me pediu água na rua, ah Senhor, eu fiz isso, ah Senhor, eu fiz aquilo, e essa oração Deus não quer ouvir, Jesus está no templo observando dois homens vindo orar, um homem religioso bate no peito e diz assim, Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esse outro aqui, e a Bíblia diz que um era publicano, e o outro era um pecador. E o pecador está lá, de longe do altar, chorando, batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, quem é que voltou para casa abençoado? Quem é que voltou para casa mais abençoado do que quando chegou na presença do Senhor? Com certeza, Jesus a responde, foi aquele que se humilhou diante da presença do Senhor, portanto o Senhor está falando ao nosso coração nesta noite, que significa que antes de nós fazermos algo para Deus, nós precisamos reconhecer e viver debaixo da aliança completa, que Ele tem conosco e que nós temos com Ele, então meu irmão, eu não sei o que, é que você tem que cortar neste tempo, se é um hábito, se é um vício, se é uma atitude, se é uma mania sua, eu não sei, mas você, nesta semana vai ter que abrir mão de algo, algo está impedindo que Deus flua na sua vida, algo está segurando, está retendo aquilo que Deus quer fazer, então Deus está dizendo, não tenha dó, corte aquilo que é excesso, abra o seu coração, porque eu quero usar a sua vida, aleluias, aleluias, Sabe queridos, tudo que é supérfluo em nossa vida, toda e qualquer inclinação corrupta, mundana, contamina o nosso coração, eu posso não pecar, mas eu não condeno o pecado, aquilo corrompe o meu coração, e por isso essa situação tem que ser levada a sério, a circuncisão de coração serve para nos tornar mais dóceis ao julgo do Senhor, e por isso o Senhor pede que nós não endureçamos os nossos pescoços, não endureçamos a nossa cerviz. Ou seja, nós só podemos receber a direção do Senhor quando nós andarmos na submissão com Ele. E então o Senhor opera através de nós e nós vamos ver a mão do Senhor operando em nome de Jesus. Vou dar dois exemplos aqui para você para terminar. Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés passou 40 anos do deserto orando para que o Senhor se manifestasse a ele. 40 anos. 40 anos. E aí um belo dia Moisés está lá no deserto, cuidando das cabritas, das cabras, das ovelhas, do sogro dele também, de repente ele vê uma sarça ardente e o senhor aparece diante dele, e a gente sabe a história, Deus falou, Moisés, você está pronto cara, vamos lá agora, vamos voltar para o Egito, eu estou ouvindo o clamor do povo lá, e você vai ser esse cara que vai libertar o povo. E aí desenvolve uma conversa, Moisés diz, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, é a mesma conversa que todos nós ouvimos, né? ah, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, toda conversa é sempre a mesma, aí Deus vai dizer, não, tudo bem, então vamos dar um jeito, né, com Deus, Deus é maravilhoso, Que ele dá um jeito para tudo, né, Deus dá um jeito para tudo, tá bom, você não pode falar, então fala que o Arão vai falar com você, então, pronto, vai lá, resolve o problema, ou seja, com Deus não tem como você deixar falar assim, Deus não dá para fazer, Deus diz, não dá não, dá sim, vamos fazer assim, assim, assado, e vai acontecer, e aí, então, Deus falou com Moisés. Moisés chegou em casa, falou com a esposa, estava tudo certo. Oh, minha mulher, arruma as malas aí, nós vamos lá para o Egito, vamos visitar os parentes, eu vou levar uma palavra de Deus para eles. E Moisés foi. E a Bíblia diz que quando chegou, no meio do caminho, pararam de noite numa estalagem. Lá em Êxodo, no capítulo 4, versículos 24 a 26, acontece isso. Pararam numa estalagem e, de repente, um anjo do Senhor. Que não era um anjo bonitinho, bonzinho, não, era um anjo daqueles mais firme, apareceu de noite e quis matar Moisés. Por quê? Porque Moisés estava querendo fazer a obra do Senhor do jeito dele. Moisés não tinha atentado para a aliança do Senhor e Moisés não circuncidou o seu filho Gerson. E o Senhor estava a ponto de matar Moisés pela rebeldia dele, pela desobediência. Por quê, irmãos? Porque com Deus você não tem meia obediência. Meia obediência e desobediência para Deus é igual. E aí a mulher de, de Moisés, a Zípora, ela pega urgentemente o que ela tinha na mão ali, que era uma pedra afiada, e ela pega, pega o menininho lá e, e, e faz a obra no menininho na hora ali, com aquela pedra e tudo, sem, sem seringa, sem agulha, sem nada. Né? Por que, que ela teve que fazer isso? Porque ele falhou em fazer aquilo que ele devia ter feito. O que, que Deus está nos ensinando? Que para Deus usar a minha vida e a sua vida não é de qualquer jeito. Não é porque nós somos crente, bonzinho, bonitinho. Não, não é por isso não. É porque Deus tem princípios e ele faz através dos princípios dele. Você quer ver um outro exemplo? Deus está agora com Josué acampado em Gilgal está todo mundo ali, está todo preparado, o Josué já fez o discurso de guerra, Josué já falou para o povo que agora vai, que depois de 40 anos, agora vamos conquistar, nós vamos ter a terra que bana leite Bel. o povo já estava sonhando com a sua terrinha, o cara já sonhava onde é que ia plantar o pé de moranga, o outro já sonhava como é que ia criar os boi. e estava todo mundo vivendo a terra já e não sei o quê, de repente aparece o um anjo lá no acampamento, e o anjo disse: vocês vão aonde? Desse jeito, ah, mas vamos lá, nós vamos conquistar, o senhor agora deu, agora deu a ordem, é é desse jeito, e aí o anjo diz para Josué, circunda esse povo aí, circuncisa esse povo aí, porque esse povo, ele não está debaixo da aliança, e é interessante que ali em Gilgal, e ali por causa disso, aquele lugar ficou chamado Gilgal, eles tiveram que circuncidar todos os homens que nasceram no deserto, eu não sei quantas mil pessoas, quantos mil homens, tiveram que passar por este mesmo processo, mas todos tiveram que passar, por quê? Porque os que morreram no deserto, tinham saído do Egito, e tinham observado isso, mas os que estavam no deserto, os que nasceram no deserto, não observaram isso, e Deus está ensinando, se nós queremos ir para frente, e alcançar aquilo que Deus tem para nós, é preciso que a gente circuncide, ou seja, que a gente faça a circuncisão, do nosso coração, não é... De, um, de uma parte do corpo, não, é do coração, porque do coração procede as saídas da vida, o coração é a fonte do poder, é a sede do poder, é, é, é o lugar de onde flui o poder, é no coração que nós amamos, e que nós servimos, então é lá que Deus quer trabalhar, amém queridos? E aí a gente sabe a história, houve aquele processo, e eles então foram para a batalha depois que o povo sarou, que foi um grande sucesso, e eles então rodearam aquela cidade durante sete vezes, e a hora que fizeram um brado de júbilo, aquelas muralhas intransponíveis caíram ao chão, e o povo celebrou uma grande vitória. Deus tem algo para fazer na vida de cada um de nós neste tempo. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas Deus quer usar a nossa vida, meus amados irmãos. E nós precisamos tomar posição diante do que o Senhor nos fala nesta noite, para que a gente experimente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente coloque diante dEle aquilo que precisa ser trabalhado. E para terminar, em Romanos no capítulo 2, versículo 29, também em Colossenses 2,11, o seu apóstolo Paulo nos diz, que a verdadeira circuncisão é no coração, no espírito humano, e não na letra. E o Senhor está dizendo a mim e a você nesta noite, para tomarmos uma posição diante dEle eu sei que você tem servido ao Senhor, eu sei que você tem procurado fazer o melhor para agradar ao Senhor, eu sei que você tem se esforçado, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, muito bom o que você está fazendo, mas agora experimente fazer do meu jeito, o Senhor está convidando você para um momento diferenciado, o Senhor está convidando você para um momento de relacionamento mais profundo com Ele, o Senhor está pedindo a você neste tempo, que você possa experimentar todo o cuidado, todo o mover do Senhor na sua vida, sem nenhum impedimento. Em nome.